Andei meio sumida, mas agora eu voltei, voltei, gente. Fui pro Rio, tava naquele encontro de empresários que falei, né? Um grupo que eu faço parte, muito importante fazer parte de grupos. E voltei pra obra hoje, só que na obra, só alinhando, vendo produção. Porque então, eu larguei o Almir na obra, sério. Larguei o Almir na obra e aí a obra não anda, aquele cara tá novo. É tipo assim, você quer aprender a ser montador foda, montagem foda, o meu cara. Vai fazer um negócio de serviço assim, ó, que ninguém mais faz. Mas aí eu tenho que ficar atrás acelerando, acelera, acelera, acelera, acelera. acelera. E até tudo isso que eu falo lá na imersão de steel frame, né? Vai ter imersão de steel frame esse mês, turma, tá lotada já. Tá lotada, né? E, mas na imersão de steel frame a gente fala isso: a gente fala sobre as técnicas de montagem, gestão, gerenciamento, cronograma, planejamento, né? Detalhes de execução: como é que você deixa tudo perfeito. Olha, gente, que coisa linda! E vai até lá em cima. E o que, que eu fiz hoje, né? Pra gente adiantar. O que, que eu fiz? Sentei lá com a engenharia e falei, vamos puxar logo o Andame daqui. Que a gente vai adiantando. Qual tá sendo a estratégia pra vocês saberem? O Almir, bendito seja, está deixando a estrutura perfeitamente alinhada pra a gente apiar. E quando for fazer a colagem do EPS... Não lixar quase nada, entendeu? Ser é bem mais simples a execução do EIFES Tá vendo? E falta um pedacinho ali embaixo que a gente não ia fazer Mas a gente conversou com o cliente Hoje E a gente achou melhor fazer Porque senão vai ficar esquisito, né? A fachada toda com o sistema e aí o finalzinho com o outro sistema Não tem sentido Então a gente tá fazendo isso Ó Misericórdia, senhor Esse negócio aqui O que acontece? Eu tenho uma tabela de produtividade que até no foco eu coloco, mas é aquela tabela que vai mudando, eu vou melhorando ela constantemente, Por quê? dependendo da sua situação, a produtividade é uma ou outra, por exemplo, em cima do andaime, cai produção, quanto mais alto, cai produção, acesso de material, cai produção, superfície desnivelada, cai produção, você vai caindo, caindo, caindo, caindo, caindo, aí é o um negócio que eu queria que durasse uma semana, Tá durando duas Pois é teria que durar seis dias de trabalho Foi doze já E aí tem descarga de caminhão Essas coisas assim é triste, viu? Mas a gente tem que tomar cuidado Mas ó, vai Mas aí a gente vai alinhando com o cliente Melhorando, né? E é bom que depois o povo pega o ritmo o restante faz mais rápido Graças a Deus Tem outro pedaço para fazer mais rápido Mas vocês estão vendo como é que tá? É isso aí Fala pessoal, estamos aqui na obra e eu quero mostrar um detalhe importante para vocês. Como vocês têm acompanhado, a gente está aprendendo várias mãos francesas, vocês estão vendo? Na viga de concreto. Chegou aqui na parte, no térreo, onde que não tem a viga de concreto. É a parede, aquela parede de bloco estrutural, sabe? Bloco cerâmico estrutural. E aí, nesse lugar, você não consegue botar o um chumador, porque a parede é oca. Mas e aí, como é que a gente faz, Helena? Como é que a gente soluciona todo esse ponto? O que, que a gente já adotou? Isso, a gente fez duas soluções diferentes que eu quero mostrar para vocês. São então, soluções que você pode adotar na sua obra. Quando você tiver que fixar a sua estrutura Em um lugar que é oco Tá? E aí a gente sempre recomenda fazer preenchimento né? O ideal é preencher Mas tem vez você não vai preencher, quebrar pra botar massa Esperar a massa secar e etc Então tem algumas outras soluções que a gente vai mostrar aqui pra você agora Então ó, peguei um projeto aqui agora <risos> Vou mostrar aqui pra vocês o que, que aconteceu Ó, vocês estão vendo ali? que tá com vários buraquinhos, ali foi onde a gente tentou furar o concreto, o concreto não né, o tijolo e não deu, ele é oco e tava quebrando, então o que, que a gente adotou né, ali no primeiro pedaço a gente deu um apoio, um apoio a mais, o que, que a gente fez? Vou, vou mostrar aqui pra você, vem cá comigo, ó, a gente tem pilar de concreto aqui, e a gente tem outro pilar de concreto ali ó, onde que é o Almir tá, aí o que, que a gente fez? A gente pegou, botou um perfil extra, tá vendo aqui ó, um perfil extra, preso num pilar em um pilar e depois em outro pilar. E aí os montantes aqui, ó, fixados neles. Tá certo? Ó. Tá vendo como é que fica? Qual foi a outra opção que a gente adotou porque a gente tem uma porta aqui no meio do caminho não conseguiu. Mas você vê que demorou e mesmo assim dá problema, ó. A gente pegou aquela bucha borboleta. Não tem uma bucha branquinha que a gente usa pra drywall? A gente botou a bucha borboleta e prendeu com uma bucha borboleta e o parafuso. Uh, aqui, ó, o Mir me deu uma bucha. Aqui, ó, a buchinha borboleta. Isso aqui a gente usa pra drywall, viu? Ela é super resistente. E aí a gente botou duas buchinhas. lá Helena, minha carga de vento, blá, blá, blá, blá. Cara, isso aqui é o térreo. É bem menos pressão, é bem menos carga É bem mais tranquilo E logo aqui em cima eu tenho uma mãozinha, vocês estão vendo? Então não dá muito ruim não E aí a gente pegou e fez essa fixação, tá vendo? Da mão francesa com as buchinhas borboletas Se você quiser reforçar mais, você pode usar aquela bucha com haste metálica Só que aqui como é que a gente tá com... Olha, caiu o fio aqui na minha cabeça só que aqui, aqui, como a gente tá botando duas buchinhas Tá com perfil a cada 40, tá fixado em outros lugares É tranquila, mas que o suficiente Importante vocês verem isso, né? Agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês importante que aconteceu aqui na obra Olha só, a gente botou um parafuso sem travado, e aí você vê como a Qualidade de parafuso é tudo, né? O que aconteceu isso? Vocês estão vendo que o parafuso perdeu a Pra vocês verem como é que é, é diferente, viu? Cara, parafuso tem que ser estrutural Parafuso no steel frame Se o parafuso não for bom, perde a rosca Perde o aperto, perde tudo, gente Não dá certo, você não pode botar qualquer parafuso não, tem que tomar muito cuidado mesmo, viu. Te que mesmo a gente aqui se deu mal no parafuso. Nem lembro qual foi a marca, não viu. Já vou falando, é que vocês perdem. sei Qual foi a marca, não? Mas é isso aí. E aí tá a nossa estrutura 100% alinhada. Dá tchau aí, Júlio. E, Júlio. e a gente tá arrumando aqui ó. Tá arrumando os pisos todos pra começar a botar as placas. E Almir pentelhando a minha vida, misericórdia, viu, Neumir. Né, se eu deixar a obra, não anda não. Me quer catar pelo em ovo, mas tá bonita só, gente. Tá bonito, tá vendo? Esse paredão todo vai fazer aqui, ó. Esse paredão todo também. Eu deixei o Almir aqui na obra, gente. Ele tá catando pelo em ovo. Pelo em ovo. Pelo em ovo. Vocês não tem noção, é sério.